Olá pessoal, eu é a Angélica novamente, e nós vamos agora fazer uma aulinha aqui de, de planta humanizada, tá? O que é uma, um, uma planta humanizada? Vou dar um exemplo aqui. Isso aqui é humanizada, tá? É, só que ela foi feita no, no CorelDRAW, tá? É, só que a gente vai fazer agora no SketchUp. Quem já conhece essa casa aqui é porque fez o curso lá de, de SketchUp básico avançado que tem a parte externa e tem a parte de mobiliário que eu estou colocando aqui, ó, tá? Aí sabe que a gente trabalhou, que a gente fez os 360, fez os render desses desses ambientes, tá? Então vocês estão lembrados. É, eu estou aqui, ó, estou vendo aqui a minha minha casa. Deixa eu vir aqui em câmera, botar perspectiva. Eu apenas, como eu já tinha pronto, aqui a gente vai trabalhar em cima dessa casa aqui, tá? É, eu apenas tirei o telhado, o forro e, e humanizei aqui, coloquei, é, que eu fiz separado a parte aqui da, da cozinha, da sala, fiz tudo separado, né? Eu só copiei aqui os objetos, fiz um grupo de cada um, ó, sala e cozinha estavam juntos, cara, num grupo só, e o dormitório ficaram, ficou em outro grupo, tá? Eu joguei aqui nessa, na casa. É, como é que a gente vai fazer humanizar esse ambiente aqui, tá? fazer uma imagem humanizada, claro que é, por enquanto é só um, um exemplo aqui, tá? Porque falta aqui, depois que depois eu não vejo o completo aqui nos nossos ambientes, tá? Então é o seguinte, a gente vai ver, a gente vai usar aqui ó essa ferramenta aqui, que são exibições que a gente vem visualizar, barra de ferramentas, exibições, que vai dar essa caixinha aqui, tá? Que nessa caixinha tem opções aqui perspectiva, é, frontal Posterior, direita e esquerda, e tem aqui alto, vai ver a minha casa de cima. Se eu jogar essa casa assim, lá no Kirk T, ou no Verhey, ela vai renderizar normal, vocês vão editar cada material, vai ficar bem bacana. tá Mas vamos fazer, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela aqui em projeção paralela. Ó, ficou melhor ainda para a gente visualizar, porém... A gente não vê as a, a, as aberturas aqui, tá? Não está cortado aqui nosso nosso trabalho, então a gente não vê as aberturas. Então o que a gente faz? É, a gente vai, vamos voltar aqui para perspectiva e nós vamos trabalhar com essa essa ferramenta seções, tá? Ó, aqui é a mesma coisa, visualizar a barra de ferramentas, seções, tá? Esses dois aqui, ó, exibir plano de seção, exibir corte de seção, tem que estar tá selecionado, tá? Tem que estar tá ativo. E a gente vai usar só essa bolinha aqui que vai fazer o corte do plano de seção. Vamos clicar aqui numa parte da casa, ó. Tá laranja. Se a gente apertar M de mover, ali fica azul. Então, a gente vai trazer para baixo até ele encontrar aqui. Onde a gente quer que faça o corte, tá? É, vocês viram que a minha geladeira tá pequena aqui, ó? Porque eu já redimensionei ela pra ficar de acordo com, com o render depois, tá? Pra não, se a gente cortar aqui, ela ia cortar pela metade a minha, a minha geladeira, não ficar bacana. Vamos ver aqui de novo aqui do alto? Ó. Vamos vir aqui novamente, visualizar, é, câmera, projeção paralela. Para muitos, talvez seja necessário só isso aqui, tá? Se tem algum... alguma... sabe? Alguma coisa de CorelDRAW, de, de, de, de Photoshop, é, programas de edição de imagens, pode salvar essa foto, arrumar aqui as paredes, deixar pretinho ou, ou branco, dar uma equidistância, tá? E é aqui que a gente vai fazer, ó, arquivo, exportar, gráfico 2D, tá? Vou botar aqui, teste manizada. Vou substituir. Deixa eu ver aqui. Mandei meu teste humanizado aqui. Ó, tá aqui. Tá. É, claro, ficou esse verde aqui em volta. Se você usar for usar só o SketchUp, venha primeiro aqui na janela, estilos, e coloca aqui o estilo para o plano ficar branco no, no fundo, né? Tá? Para quem achar que tá de bom tamanho, desse jeito, dá para exportar em JPEG assim, tá? Mas a nossa aula agora é sobre o, o, o render, tá? Como eu falei antes, sem esse plano de corte, a gente podia enviar para renderizar no curp no V-Ray, tá? Sem problemas. Só que com esse plano de corte aqui, a gente vai ver o que, que vai acontecer com o nosso, nosso renderizador, tá? Como eu trabalho no meu PC, no meu computador, só com o Curti, eu vou exportar apenas para o Curti, tá? Mas acontece a mesma coisa no Vray. Mas para isso, eu vou tirar primeiro aqui, vou tirar alguns itens aqui só para a gente fazer um teste mesmo, tá? Tomadas aqui eu vou lá para o Kirk T. aqui eu vou exportar normalmente, tá? Teste humanizada, eu vou salvar. Oh, como eu já não mandei aquele, é, os objetos aqui, que estavam aqui na, na, na minha cena, ele foi mais rápido para mandar aqui para o tá? Eu já estou com o Kirkty aberto aqui, eu vou abrir aqui, teste humanizada, vou dar um OK. Notem que quanto mais materiais tem no teu projeto, mais demora para abrir aqui a importação da cena. Lembrando que eu não criei nenhuma cena lá, tá? Então ele vai ele vai trazer o que está aqui. Olha só. Vamos fazer uma coisinha aqui. A minha ficou bem fora aqui do do meu plano. Vou apertar, ver? Vamos dar um um start render aqui, ó, teste humanizado. Vou dar um start render só para ver como é que vai ficar essa essa minha cena aqui, tá? Olha só, já renderizei aqui. Vocês viram que eu, eu dei lá com o corte, tá? E o corte ele não apareceu aqui no meu meu Kirk T, Olha aqui. Como já tá ficando, ó, sem o corte. Pode aparecer, às vezes, de ter um quadrado em cima. Se tu clicar em cima desse quadrado, que é o meu plano de sessão, lá do SketchUp, e apagar, ele vai voltar automaticamente, vai ficar assim, sem o corte. tá Então, não tem como a gente usar esse o plano de sessão. Vou fechar aqui o, o e Eu vou voltar aqui no, no SketchUp. É, esse plano de sessão... Como não, não, não dá certo no Kurokiti, no, no verrei e não tem opção para a gente deixar aqui, ó, tá? nem opção para criar um grupo, para deixar textura, nada. O que, que a gente vai fazer, então? Ele tá aqui. Vou botar aqui. Alinhar visualização. Não, deixa eu ver, não é aqui. Corte ativo. Ó, criar grupo a partir de corte, do corte, tá? Agora eu vou só apagar isso aqui. O que, que ele fez aqui? Ele deixou aqui uma, uma camada aqui, de deixou uma linha na minha casa, tá? Como não tem como fazer isso, a gente vai ter que fazer uma, uma coisa bem... Que agora vai ficar a parte mais, mais chata de se fazer. A gente vai ter que explodir isso aqui. tá? A gente vai desassociar. E todos esses componentes aqui de, de porta, de esquadrias, a gente vai desassociar. Então, são várias coisinhas para a gente fazer. É, tem que ter paciência para trabalhar com, com isso aqui. Tá? Porque, às vezes, tu tem o projeto pronto, não quer fazer tudo lá no, no CorelDRAW no Photoshop. Então, a gente tem que... Então, essa aqui é uma opção que dá para você fazer. tá Ou, às vezes, também não sabe é, usar o o Corel Draw, o Photoshop. Então a gente vai dar essa mãozinha aqui para vocês, tá? Tá. Aqui nessa minha, na minha essa janela que já foi tudo toda desassociada. Agora a porta aqui também, isso aqui não precisa, tá? Minha janela, desassociar a janela também. Oh. Beleza A gente vai fazer isso em todas As aberturas, tá? Oh, você tem que desassociar mais de uma vez Tem uns que tem que adicionar desassociar várias vezes, tá? Ó, oh, que já deu Aqui Já deu também oh, Essa porta aqui tá, aqui tá sem porta Depois a gente vai colocar uma porta aqui Tá? Essas janelinhas. Desassociar. Olha que tanto grupo que é feito numa janela. E a gente precisa fazer isso em, em tudo, tá? Não sei se vai dar o corte aqui e não vai. E tem uma coisinha que ficou fora. Depois para te voltar atrás aqui pra repetir um, um corte vai ficar complicado pra gente, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que a gente fez lá naquela janela da frente, tá? Só tem, tem várias associações aqui por causa da, da veneziana também. Não esqueçam de nada nessa hora, tá? Depois vocês vão ver que tem portas dentro da casa também, tá? A gente vai fazer ideia diferente, que depois a gente vai ligar um aqui que tá no, no grupo da, da sala e cozinha e vocês vão ver como é que é feito. Tá tudo associado aqui nosso, pro nosso projeto. Tá? O que a gente vai fazer? Essa é a parte mais, mais chatinha de, de fazer, tá? Mas vale a pena, tá? Vou criar aqui um quadrado. Eu vou criar um grupo desse quadrado, desse quadrado tá? Então, eu vou pegar aqui meu, meu M, vou trazer aqui bem certinho nesse na marcação, fazer até um pouco para fora. Agora, o botão direito, interseccionar faces com o modelo. Ó, já deu aqui. E se tu vir clicar aqui, ó, Ó, tá tudo desassociado. Então, pode simplesmente apagar. Tá? Aqui não desassociou. Olha só como aí fica complicado. Você não desassocia alguma coisa. Tá? A gente pode até dar um, um Ctrl Z que não tá longe. O ruim é quando acontece isso que tá no, no finalzinho. Tá? Então, a gente vai voltar aqui para desassociar isso aqui. Agora eu vou deixar para a próxima aula porque aqui depois é mais, mais um pouquinho mais de trabalho que a gente vai ter, mas a gente vai fazer tudo passo a passo para vocês não se perder, tá? É, que Vocês não tá com medo aí de, de excluir as coisas, que é muito chato, mas tem um, um, um jeito mais rápido de, de excluir o que tem que ser excluído e deixar o que não precisa ser excluído, tá? Então, a gente vai para a próxima aula. Olá, pessoal! Voltando aqui à nossa aula de plantas humanizadas. É, já explodi tudo aqui a parte de, da janela, tá? É interessante, tá? Vocês têm que deixar, como eu falei, tem que olhar um por um aqui para ver se não está é, alguma coisa associada. Aqui, ó, eu também vi que tava não, não estava desassociado. Então, aqui nesse pilar eu também é, desassociei, tá? Então, vamos fazer novamente aqui: botão direito, interseccionar faces com o modelo. Tentem sempre, como aqui eu já deixei alguma parte de, de mobília aqui do banheiro, tá, ó, cortou tudo aqui dentro. Interessante para gente é que não corte algumas coisas com um box, olha só, não cortou meu box, senão eu ia ter que clicar nele, é, desassociar também meus objetos de dentro para também cortar, tá. Então, vamos, vamos começar aqui, ó, a gente vai começar apagando aqui direitinho. Vamos apagar primeiro as paredes, que é o mais rápido. Tá, esse aqui é um trabalho mais minucioso, é pode ficar chato, mas vocês vão ver o resultado final que vocês vão achar bacana, tá? Estou por enquanto apagando aqui as, as paredes. Vamos ver aqui. Essa aqui é a parte que. É, como também cortou aqui. É a parte do. A alvenaria que, que ficou, né? Foi feito um positivo nela. Tá? Então também tem que ser cortada. A gente já tá começando aqui na parte de. Das esquadrias, tô fazendo aqui primeiro na janela. Vocês podem ver que eu tô tirando aqui as, as coisas e tá ficando tudo vazio, tá? Mas a gente vai dar uma olhada melhor nisso. A gente não vai deixar vazio assim, né? Ó, dá para ver que tá lá azul lá dentro. É, renderizar azul não, não rola, né? Não adianta colocar cor em cima que não vai adiantar, tá? Vamos fazer aqui Ó, a parte de janela. Vamos lá para a janelinha do banheiro. É, a gente usa isso, essa opção, por quê? Porque depois não, não precisa usar aquele, aquele plano de sessão que a gente usou antes para exportar, né? Porque a gente sabe que não, não dá certo, nem no Kirkty, nem no Vray, tá? Eu acredito que nenhum outro renderizador vai, é, vai respeitar aquele, aquele comando que a gente deu aqui no SketchUp, tá? Então vamos apagando aqui. Aqui, ó. Eu não apaguei. É... Aqui eu não. Como eu também não. Não. É... Não explodi dentro da minha janela, eu deveria ter feito isso, ó. Já não explodi, já vou. Já tô tirando meu vidro fora. Vou até apagar esse vidro aqui. Tudo bem que não vai aparecer, gente. Mas mesmo assim é interessante deixar, tá? Que às vezes vai fazer lá o teu render e precisa de um reflexo no vidro, alguma coisa, faz, faz diferença no, no render, tá? Então, são coisas pequenininhas que a gente tem que só arrumar agora, tá? Ah, tá. Essa parte aqui, ó, quando a gente vê que, que tá ficando desse jeito aqui... Só vou apagar aqui primeiro, antes de explicar pra vocês o que a gente vai fazer. Principalmente que as portas... Dá uma olhada pra cima. Ó, vocês estão vendo que sempre, às vezes, eu apago aqui, ó. Eu fico olhando pra cima, tá? Pra mim, não, não, até não, não, não clicar em outro objeto aqui que, que... não pode ser apagado, tá? Ó. Então... A mesma coisa que na janela, nas portas, eu vou fazer também pra vocês verem. Pra não ter nenhuma dúvida a quanto a isso, tá? Se, se, se porventura, alguma coisa que, que tu tentou apagar e, e não apagou, que tava em grupo... É porque não foi desassociado, ok? Oh, aqui. Apagou a coisa não devia? Ctrl-Z, tá? Então, a gente tem, aqui, tem que respeitar esse limite aqui da linha. Pra gente ficar... Ter um bom trabalho aqui. Um, um trabalho com mais uma perfeição, tá? É, deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar mais essas janelas aqui também, que... Sempre respeitando aqui a linha do que fez o corte, tá? Tá vendo que toda a minha janela que foi aqui, essas grades, que ela aparece, ela também foi cortada. É... Vamos ver aqui também a porta aqui de entrada, a porta de saída aqui da do... parte de trás. Uma coisa que é importante, que eu até tinha salvado já no, no outro, salva até de... de modo errado, é uma coisa que eu vou passar pra vocês, Tá? Já, já, deixa eu só terminar, vamos terminar aqui primeiro. Porque quem fez o curso de SketchUp, vocês viram que eu fui fazendo passo a passo. É, se acontecesse algum erro, eu já ia, já ia dizendo o que dava para fazer para a gente voltar, tá? Nesse aqui, como aqui já, né, já é um grupo, era né, era um grupo a minha casa, de objetos que eu vou colocar aqui dentro, que eu vou acender ali de novo, e outros que eu vou pegar na internet, tá, para montar nossa cena. É, eu vou criar grupos por cômodos também, tá, porque é interessante fazer isso. Às vezes quer fazer um render sem nada dentro, alguma coisa, é bem bacana a gente ter já, já preparado os nossos grupos de, de, de mobiliário, tá. Vamos pegar a borrachinha aqui. Trabalhinho, isso aqui é, é meio chatinho, mas quer, quer ter um, um, um render do, do, do teu SketchUp, tem que fazer isso, tá? Não tem outra maneira, não, não aceita lá o, o nosso corte, então a gente tem que cortar dessa maneira. Tá, isso aí vai, vai de costume, tá? Eu tô falando aqui devagar pra vocês verem, tá? Porque isso que eu faço bem bem rápido, até tá? tô cuidando pra ver se eu cometo algum erro pra poder já explicando como voltar, tá? Aqui a gente apagou tudo, ó. Vamos dar uma vista lá de cima. A do topo, olha só. Tá? Ficou as esquadrias. Vem aqui, câmera, projeção paralela. Ó. Olha que bacana. Então, vemos aqui câmera, perspectiva. Porque tá vazio aqui. E não pode estar tá vazio, né? Então, vamos pegar a linha. ela se fecha sozinha. A gente vai fazer isso aqui em todos. Lembrando que, uma coisa importante aqui na janela, não fecha aqui para botar da cor da janela, tá? Porque isso aqui não é parede, não, não, é, não é a parte da, da janela aqui, tá? Então, isso aqui é parede. Aqui também, tá? Que nem aqui, eu vou ter que pintar depois, como na janela, pintar da cor da, da, da porta ali. Né? Ele já ficou roxo, a gente tem que. O que a gente faz quando fica roxo? A gente vira, né? Porque na hora de renderizar, não vai ficar legal. Aqui também tinha que excluir, ó. Nossa, caixa, a caixa d'água, desculpa, não. Que é a churrasqueira. Como a gente tá fazendo. Deixa eu voltar aqui. Pera aí, vamos. Dá pra trazer aqui com, com push pull, tá? Vou apagar essa linha aqui. E essa aqui eu vou deixar da casa, tá? Vou passar aqui a linha também. Deixa eu ver do outro lado também tem que passar a linha. e vamos desvirar esse essa parte aqui que ficou roxa ou azul aí para vocês não sei como é que vocês enxergam essa cor para mim é roxo inverter faces aqui a gente não fez ainda mas nós vamos fazer opa ó também ficou roxo é até pergunta pra mim, pá, ah, por que precisa fazer tudo isso, né? Vai ter que passar tudo passo a passo. Olha, gente, já essa aqui já é o. É o quarto, eu acho. Curso que eu tô dando. E eu peço até os alunos me adicionar. Lá no. Me no, adicionar meu grupo, lá no. Meu grupo não. Minha página. E me adicionar, se gostaram das aulas, né? Meu perfil pessoal. E até agora eu não vi reclamação de nenhum aluno, tá? Muito pelo contrário, tá? Porque tem muitos professores, tá, não, não vou citar nomes, mas tem professores que, que passam uma aula e não, e, não, e não dá aquela explicação, sabe, pra fixar bem o, o aluno ali, tá? Então, isso aí é um diferencial meu, tá? Eu gosto de fazer tudo bem explicadinho. Se tá chato, passa pra frente aí a tua aula. Ok? Ok? Mas esse é meu jeito de, de ensinar, tá? Ó, gente, todos esses quadradinhos aqui a gente tem que, tem que, tem que fechar, ó. Não deixar nada aberto. Porque geralmente no, no render, às vezes, tá fazendo alguma coisa lá e... Ah, um quadradinho ficou roxo, não pegou a cor certinha, ou ficou vazio. Aí você sabe o que que é, né? É falta de atenção ou querer fazer tudo rápido, tá? Tem coisas que não, não, não são bem assim, tá? A gente tem que, que demorar um pouquinho não, não, pra sair perfeito como a gente imaginava. Aqui no meio tá roxo. Vou inverter faces. Aqui na minha porta, vocês estão vendo como eu, tá, como eu desassociei tudo? Eu não preciso ficar entrando no grupo, tá? tá tudo desassociado mesmo vamos ver aqui lembrando que, que que tem portas algumas outras coisas que que não estão aqui tá as portas por dentro mas como ela está no grupo da cozinha e da sala de estar é, eu vou ter que arrumar elas depois quando eu vou trazer a cozinha e a sala de estar para cá tá mas é é provavelmente a gente vai só abaixar só abaixar o a porta tá com push pull esse branquinho acho que nem vão aparecer dependendo como tu vai usar se for perspectiva ou aquele outro que é projeção paralela Paralelo não vai aparecer, mas perspectiva vai, tá? Outra coisa aqui, que a gente precisa fazer aqui, ó. Aqui não teve porta, acho que nem, nem não tivemos aula de... de do, do, aqui do banheiro... Aqui dos banheiros, a gente não teve aula dos banheiros, né? E também não teve do... Aqui da lavanderia. Então, a gente pode criar aqui, tá? Só vou... Pode criar aqui a vista bem direitinho, tá? É, aproveitando essa aula... Tem, quero dizer pra vocês aqui, ó, que eu vou, vou puxar já. Antes de a gente fazer um detalhe aqui em cima do, dessa parede, eu vou puxar a minha aqui. Eu não sei se eu já, já fiz aqui. Deixa eu ver aqui. Sala de cozinha. Não, não fiz, ó. Oh, que bom. Aqui, ó. Tá alto, ó. Tá, então já vim aqui com a... Nem apareceu a cozinha, mas beleza. Então, aqui já... Estamos aqui na nossa aula, então já vamos aproveitar aqui, ó. Vou deixar aqui no nível, ó, a porta como era grupo já, já foi sozinha para baixo, que essa porta aqui na verdade eu peguei ela do, é, quando eu fiz o, a cozinha sala, no 360 que eu usei, que eu fiz as portas aqui, tá, então por isso que eu, eu já deixei, já trouxe de lá, ok, é uma, uma, uma pergunta que o pessoal descontou. Faço vou fazer uma unidade com porta aberta ou porta fechada? É diferente. Mas, nós vamos fazer com as portas de dentro a gente vai fazer aberta. Pode ser? Então, a gente vai na primeira porta, vou pegar essa ferramenta aqui, é, rotacionar. Vou pegar aqui bem no centro. Ó, no centro também. Só girando aqui... 90 graus, tá? Se vou arrumar ela mais... Mais direitinho aqui na ponta... Pegar a pontinha aqui da porta, eu vou trazer aqui no centro... aí, vamos fazer com essas outras portas aqui, tá? A do banheiro ali não, não, não tá ali, tá junto com... Com o a mobília do quarto, tá? Então a gente vai. Eu não vou ensinar vocês a botar a mobília, vou baixar lá do do armazém 3D e jogar aqui, tá? Vocês vão ver depois que eu vou estar com um projeto pronto lá na, na última aula. Então é só para, é só pra vocês ver como como é que eu tô fazendo as coisas aqui, tá? Vou pegar aqui de novo o rot... o rotate, ferramenta rotacionar. Novamente aqui. Pegar aqui. Como já não tem um batente aqui no nosso, nosso trabalho, vai ficar assim mesmo, tá? Olha só a diferença quando a gente vê de, de topo já. Ó, as três portas abertas, tá? Vou deixar essas aqui fechadas. Dá uma diferença, assim, aquele. aquele. algumas paredes azuis vazadas, né? Então a gente vai ficar vai ficando por aí. Nessa aula, a gente vai. Fazer agora na, na aula 3, a gente vai arrumar essas paredes aqui para ficar melhor, mais apresentável, ok? Até mais! Dando início à nossa terceira aula, vamos... Eu tenho aqui já no meu projeto, já vi, quando estava salvando a aula, já vi que tinha uma coisa errada aqui, tá? Só para pagar aqui, que tá me agoniando. É, a gente vai trabalhar agora com a ferramenta equidistância aqui nas paredes, tá? A gente vai pegar a ferramenta aqui distância. vai fazer o seguinte. Deixa eu passar aqui distância aqui e vai ficar só um espacinho pequeninho lá no, no final de vírgula 01. Um. Ó. Mesma coisa aqui, dois cliques. Vírgula 01. Um. Ó. Vamos fazer aqui, já. Isso aqui vai dar uma diferença enorme, deixar toda branca ou toda preta. Ah, se você botar 0,1, 0,001, 0,002... É diferente, tá? Desde que, que usem o mesmo em todos, todas as cenas, né? Em todas as cenas não, paredes. 1. Um. Isso aqui parece que ficou pequenininho demais aqui, ó. Aí. É... Vamos ver aqui o que falta. Não esquecendo, gente, vai usar para fazer aqui nos pilares também, tá? Você não esqueceu de mais algum lugar aqui? Esses dois pilares aqui na frente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pintar a parte de fora. Deixa eu botar aqui minha câmera perspectiva. Melhor para trabalhar. Vou pegar aqui o balde de tinta. Vou escolher aqui a cor preta. Não estou dizendo que tem que usar a cor preta. Vocês usem aí a cor que vocês quiserem, tá? É só um... É só um... Só uma dica. A gente que usa cinza ou bota preto dentro e branco fora, é indiferente, tá? Então, vamos colorindo aqui. Eu já tô, tô passando aqui. Já vi lá uma janela que tá. Tá, tá roxa, tem que lá depois lá mudar. Vou mudar agora, antes que senão eu esqueço aqui, tá? Deixa eu inverter faces, pegar o conta gotas aqui. Aí. é a cor preta, vamos continuar aqui, tá? No final do, do curso, eu dou uma... Eu deixo lá meu, meu link pra vocês me adicionarem lá minha página. Ou se quiserem me adicionar também no perfil. Tá? Depois eu falo um pouquinho disso. Esse pretinho aqui em volta da parede dá uma diferença danada, gente. Olha só. Vou vir aqui do topo, ó. No render mesmo fica fica uma imagem de outro mundo aqui ó, fica bem diferente tá, e dá esse destaque aqui no, nos cantos tá. Eu vou pegar aqui meu, vou trazer minhas outras outras camadas, se não me engano eu também tenho, tenho guarda roupa também que fazer tá. Ah, esse aqui eu não coloquei o guarda-roupa. Tá, mas é a mesma coisa, tá? O guarda-roupa, ele é, ele é maior, tá? É maior que a, que a parede aqui onde é que a gente cortou. Que é menos de, de 2,10. A mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer também com o guarda-roupa. Mas a gente vai trazer um guarda-roupa fora. Primeiro a gente coloca dentro. A gente pega uma linha, entra no grupo do guarda-roupa. E... Entra no, no grupo do guarda-roupa. Faz uma linha nele, marcando certinho nessa parte aqui. Tá? Na parte onde é que tá vai cortar Mas tem que deixar o guarda roupa Rente ao chão, bem certinho Tem que certificar que ele tá direitinho no chão Não tá para baixo nem para cima E vocês fazem a mesma coisa A gente desassocia desassociam depois, né? E façam o que, eu que a gente fez aqui na casa, tá? Vocês vão é, interseccionar faces com o modelo Isso com o guarda roupa, tá? em se querer aqui na, na minha imagem de sol Tá me fazendo sombra aqui, tá? É... Aqui eu não, não trouxe aqui com o um guarda-roupa aqui. Então, eu vou... Eu tenho outro já programa aberto e eu vou trabalhar nesse outro programa que ele tem aberto, só que ele não tá com essas linhas aqui, tá? Tem esse outro aqui. Deixa eu pegar... Aqui. Ó. Esse aqui, ele tá... Deixa eu ver, também não tá pronto não, ó. Tá sem guarda-roupa também, tá? A gente vai deixar lá aquele, naquele lá que a gente estava trabalhando, porque isso aqui tá errado, ó. Eu nem falei para vocês, tá? A gente isso aqui, aqui no meio é parede. Não é a guarnição aqui, o batente nem nada, tá? Então não aparece. Vamos voltar ao que a gente está trabalhando antes que tá tá melhor. Tá aí. Então, outra coisa aqui, ó, é, que vocês viram, acho que eu já falei na primeira aula, se eu não falei, ou eu tô falando de novo, desculpa, mas eu redimensionei a minha geladeira, porque a geladeira é bacana aparecer a, a inteira, tá? Não ela cortada ao meio, tá? O guarda-roupa é interessante de cortar, porque aparecem as roupas, se colocou roupas no guarda-roupa vai aparecer, tá? Se não, a gente coloca um... faz uma edição no... É, no Photoshop, a gente coloca ali para ficar bem, bem certinho, tá? tá? Essa parte aqui... Não esquecendo também aqui do botar a guarnição aqui, as vistas aqui no... Nessa parte da lavanderia, tá? Acho que eu tô no meu antigo ainda. Deixa eu ver aqui. Aí, tá aqui. As portas estavam fechadas. já vou aproveitar já abri minha imagem final para vocês dar uma olhada na imagem final que eu estou dizendo aqui no no sketchup tá eu nem renderizei ainda a imagem para mostrar para vocês tá mas eu vou abrir ela para vocês ver como é que fica aqui o, o a mobília toda na, na casa tá então tá aqui ó já abri aqui minha a, a minha imagem final que ela vai ser renderizada né como eu falei para vocês eu usei peguei lá no Sketchup peguei o é, um guarda-roupa aqui do, do solteiro botei botei mais objetos no meu nos meus banheiros como espelho é, lixo ah, o rubinete aqui do papel higiênico o chuveiro tá isso aqui também eu peguei no Sketchup é, os tapetes também Todos pegos no, no SketchUp e essa aqui daí a, a casa ali que a casa que, que a gente fez aqui a gente renderizou, tá? Tanto no V-Ray -Hey, quanto no CurbT. Esse espaço aqui. Deixa eu botar aqui, botar câmera em perspectiva. Quem não fez o curso de do SketchUp para aprender a modelar Toda essa parte da cozinha, também tem um aéreo que eu tirei daqui, tá? A parte da sala, que é simples, e a parte do, de dormitório. Depois, na última aula, eu mostro para vocês quais são os cursos para vocês fazerem, tá? Tanto dormitório, quanto essa parte aqui do sala e cozinha, tem 360, interativo, para vocês verem, tá? É... Eu vou ficando por aqui, na próxima aula eu vou ensinar exportação aqui. E como eu trabalho só com o Kirk T, eu vou ensinar como, como exporta lá no Kirk T, como trabalhar com a relação de, de sombras, tá? Porque é diferente, a gente não está usando luz e a gente também não vai usar luz do sol. Porque se a gente colocar luz do sol, a luz vai entrar aqui por cima, não vai entrar pela janela, vai entrar por cima, ok? Então, a gente se vê na próxima aula, na próxima e última aula. Olá, pessoal! Vamos à nossa última aula aqui de humanizadas, tá? Eu fiz algumas mudanças aqui que a gente não tinha visto antes. Eu, eu virei aqui a mesa, coloquei mais duas cadeiras, é, coloquei roupas aqui no guarda-roupa, porque eu fiz um, um render teste e não estava bacana aqui sem, sem as roupas, é, o vestuário aqui no, no guarda-roupa, tá? É, outra coisa aqui. A gente vai até arrumei aqui, ó, porque a nossa, a nossa mesa, ela estava virada, tá? Por inteiro, e ficou uma passagem aqui, sem nada aqui, e ficou estranho. Acabei tirando também o tapete aqui do corredor e coloquei no quarto, tá? Como vocês já sabem, eu trabalho só com o tá? Então, eu vou exportar para o Então, a gente vai aqui, vai exportar normalmente. Vamos dar um Ok. Diferentemente da outra que a gente mandou pro Corecti sem nada dentro, ela carregou rápido. Essa aqui vai ser diferente, tá? Ela vai demorar para a gente pra salvar, para exportar. Deixa eu botar aqui. Tá humanizado essa aqui. É, enquanto ele vai exportando aqui é todo o material pro Corecti. É, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, como eu falei que da, da casa é, a parte da cozinha, da sala de estar, e o dormitório, e a casa também por fora, a parte externa, é, vocês vão aprender no curso aqui do Na Arquiteta, ou esse curso aqui, pacote 5 por 1 tá? Que ele vai tratar, assim, a nossa casa, que é essa casa que a gente está fazendo com a mãezada, essa casa aqui, renderizado no v ray -Hey. Tá? Tem até um, um Speed aqui para vocês verem como é que funciona minhas aulas. Tá? É, tem elas também... Também tem a parte de imobiliário, é, ensinando a fazer todas as partes de imobiliário. Ó, tem o render dela no V-Ray também. A sala de estar. E aqui o, o dormitório, tá? Agora, a parte de Kirk T, que também temos o curso. tá Aqui também, ó Kirk T render 3D completo. Aqui a gente tem, ó, é aquela mesma cozinha, a sala tem dois tipos, a gente foi ensinado a renderizar diurna e noturna, o quarto também, diurna e noturna, com IES, tá? com spots IES, e, e aqui a, a externa, tá? Também aqui no, no final, aqui da, na última aula, a gente também tem uma, uma explicação só sobre luzes IES, tá? Fica bem bacana. Outra coisa bacana que é o 360, que ele te permite é, mandar para os clientes aqui, eu vou até botar aqui para vocês ver rapidinho. Tá, o 360 pode mexer nela normalmente, tá, como se estivesse dentro do ambiente. Ó. tá? Vocês vão aprender ela em flash, e também em flash é comigo, que eu vou ensinar para vocês a fazer isso aqui, o 360 interativo. É, em flash e o Daniel vai ensinar vocês a fazer no HTML5, que é o que? É, que tu pode ver essa mesma imagem aqui em tablets e smartphones, tá? O flash não, não suporta em tablets e smartphones, então também tem essa opção, ok? Vamos ver lá se, se exportou. Ainda não. Deixando aqui, enquanto exporta, se vocês quiserem, quiserem me adicionar pode curtir aqui no meu, meu grupo eu cliquei, tem uns trabalhos meus aqui tá um pouquinho desatualizado mas é, daqui a pouco eu atualizo boto mais coisa aqui bacana pra vocês verem tá? dá um curtir aqui, clica em seguir e esse aqui é meu perfil tá se quiserem me adicionar no, no meu face só façam o seguinte me deixa um recadinho ali um lá no inbox para me saber que vocês são alunos que estão fazendo a aula aqui de, de humanizadas, ok? Vamos voltar agora aqui. Vou fechar isso aqui. Vou voltar para o pro, pro sketch. Aí, exportou lá pro o A gente vai abrir o T, tá? Vocês vão ver a, a diferença que, que fica é, com ela bem mobiliada. Deixa eu ver aqui, não é essa aqui humanizadas, aqui. Aí, já exportou aqui para o meu Kirk é, A humanizada fica assim, ó. Tem que ficar mexendo aqui na bolinha do mouse, no scroll do mouse, do mouse para vir ela para a tela, tá? Que apareceu aqui bem grande. Então, a gente vai fazer isso aqui. É, lembrando que, quando a gente está renderizando ela humanizada, com essa vista de cima, necessariamente ela não precisa estar dentro desse quadrado azul aqui, tá? Vamos até aumentar um pouco. Que vocês veem, se você deixar no quadradinho aqui azul, é, aqui vocês vão ver que vai ficar bem pequeno. Bem pequenininho. Vamos apertar um V. Olha só como é diferente, gente. Eu vou editar alguns materiais aqui, tá? lá tem um curso de Kirk T, quem não não fez o curso é bacana fazer eu vou editar só alguns materiais para vocês ver como como fica tá lá no, no próprio lá no próprio sketch eu já peguei vários materiais que eu usaria mais vezes e coloquei em apenas um tá por isso que acendeu aqui na cozinha na sala no banheiro no quarto tá que é um material de metal então a gente vai colocar aqui material de metal Aqui, eu vou botar um cromado, não precisa ter tanto reflexo assim. É, vou botar um pouco de brilho também. Ó, aqui também eu peguei aqui na, na cuba da pia do banheiro, vai aparecer o mesmo branco em vários lugares aqui. botar um pouco de, de brilho nela aqui. Tá? Um pouquinho mesmo, tá? Porque a gente não vai ter o. É, a gente não vai emitir luz. Nem do sol e nem nem de, de lâmpadas internas, tá? Vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos botar aqui. botar. Botar 20. Tá, eu vou editar alguns materiais aqui, eu vou dar um pause. Daí depois a gente volta pra, pra acertar mais algumas coisas, ok? Vamos lá, editei aqui vários materiais aqui, alguns a gente adicionou brilho, outros a gente adicionou um Bump, um Diffuse, para ficar bem bacana, tá? A gente vai renderizar, tá? sem mexer em, em, em settings e render, a gente vai renderizar como tá aqui, tá? Vou vir aqui no render, vou só botar aqui, o aqui para usar o, o máximo que ele pode do meu processador, ok? Não vamos renderizar o background, porque não tem, vamos dar um OK. Tá, porque tem uma, uma coisa diferente que vocês vão ter que, tem que entender na hora de renderizar, tá? Vou esperar ele, ele... sair meu render aqui no, no lado. Que eu já vou dizer qual é a diferença. Ó, terminando de renderizar, a gente já consegue ver, tá? Aqui eu botei um vidro aqui azul. Eu vou, vou trocar esse vidro aqui, tá? Ó, a gente renderizou ele com sombra. O sol tá ativado, tá? Aqui embaixo, o sol ele fica ativado. Como a gente não botou nenhuma lâmpada, o sol ele ativa automaticamente, tá? Porque ele precisa de ter alguma coisa para ele emitir luz. Só que é o seguinte, a gente não tem um teto, então, ele vai emitir luz, mesmo que tu mude a posição do sol, vai ficar nesse, nesse modo aqui, ó, tá? A sombra das paredes. Então, a gente vai renderizar de novo, só que a gente vai escolher a opção para não usar é, o sol, tá? Só vamos, vou, dar um, vou dar um stop aqui. stop aqui é bem rapidinho. Vou trocar aqui o meu, meu vidro, que ficou feio. Esse azul ficou feio, né? Como é coisinha rápida, eu já troco aqui. Vamos aqui, vou botar um mais escuro. Esse. E o meu vidro aqui da janela, que tem outras janelas da mesma cor. Que eu não coloquei esse vidro aqui. Esse aqui eu vou colocar azul. O material. Ó, eu não tô nem abrindo lá no editar materiais, tá? Eu tô vindo aqui mesmo. Vou deixar esse azulzinho aqui, ó. Tá? Então, assim, ó. O sol tá, tá ligado, né? Só que a gente vai mexer agora nas na configuração. Da câmera que é aqui ó, na configuração do sol né, Não é da câmera aqui no Sun Edit Light, aqui ó, Light tá aqui. O sol tá habilitado, beleza? Shadow, que é a sombra, tá habilitado. Soft Shadow, que é a sombra. É, mais suave, tá desabilitado Só que a gente não quer sombra Então a gente vai deixar esse, esse shadow aqui desabilitado Só isso, tá? Vamos dar um, um ok aqui A gente vai renderizar novamente Vocês vão ver a diferença que, que faz tá? Dele com sombra e sem sombra Bom, terminou aqui nosso render Vamos vir aqui, imagem, ó Olha a diferença que ficou sem sombra, tá? É, como na próxima aula, vocês vão ter também a opção de verrei, hey, o... Quem vai explicar alguma coisa de, de Photoshop, colocar sombras em alguns objetos, vai ser o Daniel, tá? Então... Aqui, ó, o nosso, nosso piso aqui, até coloquei um pouco mais de, de dark aqui, tá? O nosso piso aqui, o nosso rejunte aqui, ele ficou bem apagadinho, tá? Mas para vocês saberem assim, melhor como trabalhar com o rejunte, é... até porque aqui ó, no rejunte e, e esse, esse hack aqui ficou, quase não aparece, né? Vocês façam o curso de Kirk T, tá? O Daniel vai dar um, um, uma aula de, de verrei também sobre isso, e ele acho que vai dar mais uma explicadinha sobre, sobre alguns materiais, alguns, um, alguns truques. Até quem, quem não usa, usa é, User Kirk T. é bacana também assistir porque ele dá bastante dicas que são usadas não só no Virrey mas pode ser usadas em qualquer outro renderizador, ok? Então vou fazer o seguinte, eu vou, vou salvar essa imagem, tá? Vou botar aqui humanizadas, humanizadas, olha. E quem vai querer depois trabalhar lá no, no PS, Photoshop, a gente vem aqui ó, no Selfings, a gente vai colocar aqui Light path, tá? Isso aí também a gente tem explicado direitinho no, no curso de, de Kirkty. Tá? Light Path para fazer uma segunda renderização. Como ele salva só a imagem em JPEG, a gente usa esse outro render para fazer uma imagem alfa, tá? Então, a gente vai salvar aqui, unizada Vou botar dois aqui, ok? Então tá bom, a gente fica por aí, nessa aula de, de Kirk T, tá? Eu quero, quero ver com ele se a gente consegue dar uma aula também, não só sobre aqui o SketchUp, não apenas com, com blocos, tá? Porque também tem outra opção que a gente pode usar tanto no, no SketchUp, no Corel, no Photoshop, que são as opções de imagens PSD, tá? porque são mais leves, não pesam tanto quanto blocos 3D modelados, ok? Então, tá bom, pessoal. Até mais! Olá, aluno de SketchUp! Tudo bom com você? Vamos dar continuidade, então, à aula da professora Angélica em gerar plantas humanizadas no SketchUp. Então, aqui, depois de todas as explicações de cortes, etc., no SketchUp, Bom, professora Angélica, nós vamos entrar aqui puramente na questão de renderizar em V-Ray, ok? É, a ideia dessa humanizada é tentar trabalhar o máximo possível, vamos dizer assim, 95% dela é, no SketchUp, ou seja, não precisar do Corel ou não precisar do Photoshop, a não ser que seja para cropar uma imagem ou ajustar depois algum tipo de de cor, acertar algum tipozinho de saturação que até a gente vai fazer mas assim mesmo que você não queira usar de forma alguma o photoshop, o que é o Corel né, você conseguiria com o um render finalizado no V-Ray aqui é, uma humanizada bem, bem interessante, bem bacana, ok? nós temos aqui duas maneiras né, se você não quiser é, de maneira alguma Gerar um render não importa se é no V-Ray ou é no Kerky, né? Pelo SketchUp, você pode muito bem vir aqui em File, Export, né? 2D Graphic e aí você salva em JPEG e aí ele vai salvar isso que vocês estão vendo, né? Vocês podem até vir em View e em Shadows, ativar os Shadows aqui para ter uma sombrinha entrando, né? Digamos fazer uma graça e caso você queira que a sua humanizada tenha isso, salvou, acabou, não, teve, não gerou um render, né? mas nesse caso a gente vai gerar um render, para tentar fazer uma humanizada mais fotorrealista, ok? Então, quais são as primeiras coisas que devemos fazer aqui? Eu vou abrir aqui o editor de materiais do V-Ray, e eu vou vir aqui no nosso baldinho de SketchUp, eu vou selecionar o conta-gotas, e eu vou selecionar os pisos, são dois pisos distintos aqui, e eu vou colocar algumas propriedades né, nesses pisos, porque eles estão com o um material difuso, o um material simples do SketchUp, mas ele não é um material é, com comportamentos, por exemplo, reflexivos, etc. E é isso que eu vou colocar em alguns, dos, em alguns deles, em alguns materiais. Eu não vou fazer isso em todos, tá? Então, por exemplo, aqui chama piso dentro de casa. Eu vou vir aqui, piso dentro de casa. Vou dar um preview. Aí, aqui em cima, botão direito, vou criar um layer reflexivo o meu reflect aqui vai ser 0,9, e aumento meu subdivision para 16, vem aqui, dou um preview, tá aqui. Lembrando que essa, esse mini curso de humanizada, né, é, o interessante é que você já saiba trabalhar com V-Ray, ou saiba trabalhar melhor com SketchUp, né, de acordo com, você pode usar o, o nosso curso, né, o nosso curso, é, de V-Ray com de SketchUp com V-Ray, inclusive são feitas imagens usando é, é, essa mesma casa aqui, tá? Deixa eu até mostrar para vocês isso. Olha só essa essa casa que nós estamos trabalhando, né? É essa aqui que foi feita no no, no SketchUp com V-Ray, tá vendo só? tá, é, é, imagens, por exemplo, a nossa cozinha, olha só, é um render V-Ray, né, e qual que cozinha é essa, né, é a cozinha que nós estamos aqui nessa casa, é a mesma casa, tá ok, então olha só, voltando aqui, já, já, já coloquei aqui uma propriedade física no meu piso, meu piso reflete, né, então eu coloquei aqui um pouco, eu vou pegar esse outro piso, que chama Piso Fora de Casa. Então, aqui está ele. Dou um preview. Botão direito. Coloco o material reflexivo. Aqui também é 0,9. E meu subdivisions, que é a qualidade do meu reflexo, 16. Dou um preview. Pronto, coloquei. Deixa eu ver se tem mais algum lugar interessante para estar tá, tá colocando, olha, vou colocar em mais dois locais. Aqui que é o meu, o meu a minha pedra da pia, né, que é de mármore, é um granito, que ele tem também um, um, um comportamento reflexivo. Então, eu venho aqui e acho ele aqui, Stone Marble. Clico nele, dou um previewzinho, para ver se é ele mesmo, botão direito, crio o meu layer reflexo. Venho aqui, aqui eu vou pôr 08 né? E meu Subdivisions 16 também Dou um preview para ver como vai ser Ótimo, feito um, Acho que eu vou trabalhar aqui também nesse corino do sofá Então eu venho aqui Está com o nome de Celery E eu dou aqui um preview Faço a mesma coisa, crio um layer. Só que aqui vai ser bem difuso a reflexão, então aqui é 0, vai lá, 55. E também meus subdivisions um pouco maior aqui. Pronto. Tá, é isso. Feito isso, já eu acho que outros materiais, poderia estar fazendo nos outros materiais, sim, mas para essa, pra... nesse caso aqui, que é nosso caso de humanizada, não, acho que apenas o difuso, ou seja, o material visível né, da madeira, né, ele já vai, já vai dar e sobra, o que a gente precisa aqui para fazer a humanizada. Tá? Diferente se a gente fosse colocar uma câmera, como eu mostrei para vocês anteriormente, tá? de uma imagem vista em primeira pessoa, etc. Tá? Ok. Feito isso, agora eu vou aqui no opções do V-Ray. Então, vamos lá do zero, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é ligar meu Indirect Illumination liguei meu Indirect, eu vou usar um pouco de Ambient Occlusion só que não tanto, 5 subdivisions eu vou aumentar para 16 e o radius 5 irradiance map brute force, vou usar essas duas máquinas mesmo de render vamos aqui no irradiance uh, vou deixar menos 3 e zero mas aqui eu vou diminuir para 30, aqui eu vou aumentar para 25. tá ótimo. O meu brute force. Acho que eu não vou mexer nele também. Ele está com 8,3 e Deixa é como está. Meu output. Eu vou fazer ele desse tamanho. Depois eu vou explicar para vocês no Photoshop se vocês precisam fazer, por exemplo. Ah, eu preciso que faça um render para um tamanho A4 que vai ser impresso. Quais são os valores que eu tenho que pôr em pixels aqui na saída? Então depois eu explico isso para vocês. Por enquanto eu vou fazer aqui só para ficar um pouquinho grande, não ficar tão pequenininho para vocês visualizarem. Okay? Meu color map, eu vou usar o HSD exponencial. Deixar ele carregar o, esse color map, né? O HCV exponencial consegue trabalhar melhor a luz a luz que vai entrar e não deixar estourar o lavar. Tá aliás, não vai deixar estourar, né? Ok. O gama é 2.2 e meu bright eu vou deixar ele 0.25. Ok. É, lembrando vocês que color mapping o irradiance map, brute force, tudo isso, câmera, VrayCam, é explicado no curso com, com, com, com, muita, é, com muito detalhe, né? no nosso curso SketchUp com Vray, ok? Vamos lá no nosso anti e eu vou usar um Adaptive DMC 2.8. O meu Environment, eu vou carregar um Vray Sky aqui, um Text Sky, então. Ok? Sensual. Vou fazer um teste aqui e a minha câmera eu vou usar um f number aqui de 6 e não vou mexer mais em nada aqui system aqui só para garantir eu vou deixar aqui com 800 mega eu tenho eu tenho RAM sobrando aqui então é isso olha é isso setado o meu o meu virrei eu vou apertar aqui em R Vou deixar a imagem começar a trabalhar e vou pausar o, vou pausar a aula e vou voltar quando tiver o render pronto, ok? Então, pessoal, olha só, render finalizado, ok? Está aqui o nosso render. Eu vou agora dar uma dica para vocês de como que nós podemos trabalhar ele, como que a gente tem que salvar para trabalhar no photoshop, Por que eu estou falando isso, porque ó ele salvou, tá vendo, com o fundo preto, certo, ó, a gente tem aqui o nosso fundo o nosso fundo verde, né, como é que é a posição que ele está, ele está no meio da nossa cena, então tem esse verde, né, então se eu quiser cortar esse, esse preto, retrabalhar um pouco essa imagem, né aí a gente tem que fazer isso no photoshop, então é, é nisso que eu falo, né, entre outras coisinhas Primeira coisa que a gente vai fazer é salvar essa imagem em XR, tá vendo só? Nós vamos salvar em XR, então eu vou vir aqui ó Teste humanizada, ok? Em XR eu dou um guardar. Por que XR? Porque XR ele me dá uma gama de, de, de, de ajuste de exposição muito maior do que o JPEG e o PNG. Ou seja, em lugares onde eu vejo que está muito claro porque estourou a luz, eu consigo trabalhar no Photoshop e vice-versa. Tá? É, eu venho aqui no nosso Photoshop agora. E eu venho aqui humanizada. E eu venho aqui no. Nesse arquivo. Vai vir bem brancão. Quer ver só? Vai abrir. Tá? Vai abrir estourado. Olha só. Tá? não tem problema vamos vir aqui na, na, no nosso crop e vamos tirar um pouquinho essa, essa imagem preta atrás okay? fiz isso, eu venho aqui em image, adjustment e venho aqui em exposure e aqui no meu Gamma correction eu começo a tratar, tá vendo, olha só o que eu falei para vocês, olha o ajuste de de, de de luminosidade que eu tenho um controle bem bem maior, tá vendo, então normalmente saiu mais lavado, a gente pode vir aqui e deixar essa imagem um pouquinho não tão lavada tá vendo só? feito isso, eu vim aqui em Image Adjustment Mode, quer dizer, e ponho em 16 bits Channel e dou um OK ah, essa é uma imagem pequenininha, né? na verdade a gente vai renderizar, quando vocês forem renderizar, renderizar ela maior né? mas aqui nós já podemos trabalhar um pouquinho mais algumas coisas, olha o meu levels não ficou muito bom. Vamos aqui ver o nosso contraste. Ver aqui o nosso color. Eu não gostei, ficou meio avermelhado. Eu posso vir aqui em filter. Eu posso vir em curvas, que é ctrl M. Eu vou vir até aqui, ó, curvas. Trabalhar um pouco em curvas. Tá vendo só. eu posso dar um CTRL que é para saturar um pouco olha é um pouco de saturação eu não vou trabalhar aqui não vou deixar desse jeito tá eu posso usar um sharpen aí se eu fizer um ctrl shift f eu tiro um pouco o, o todo o sharp que eu pus olha só para não deixar tão serrilhado tá? Eu posso estar trabalhando algumas coisinhas no Photoshop depois, ok? É... O que, que a gente, o que... O... uma outra dica que eu vou dar para vocês, como que a gente sabe o tamanho que tem que sair a nossa imagem? Então vamos supor que essa imagem aqui, essa casa que a gente fez, ela vai ficar em, é... em um A5, vai ou um A4? Vamos usar o A4 que todo mundo sabe que é o tamanho da sulfite, né? Como é que eu sei qual o tamanho em pixels que eu tenho que fazer essa imagem, né? para que, que caiba num A4 a 300 dpi se você for, se, se for imprimir então a gente vai fazer assim ó a gente vem aqui em file new e a gente vai criar aqui um um, um A4 com 300 de resolução tá? porque é a resolução de impressão e dou um ok quando eu fiz isso tá, tá aqui minha sufite com 300 dpi eu vim aqui em image image size aí olha só esse aqui é o tamanho, tá? eu posso pôr até aqui em pixels também, apesar de não, já está aqui. Ó. Esse é o tamanho em pixels, está vendo? 3.508 pixels por 2.480 pixels, que é um, o tamanho se eu for da, da minha imagem aqui do, do, em 300 dpi, se for sair um tamanho A4. Então, o que, que acontece? Como ele sai na, na, na, na, na, na. Ele saiu aqui no SketchUp deitado, né? Então, o, o nosso menor tamanho seria esse aqui. Que seria esse aqui, olha só. Daqui para cá, certo? Então, qual que é de novo? 2540. Mas, se for para garantir, ou seja, se ele, for, se ele tem que ficar. É, é, maior possível, não, não na largura, mas na altura, então a nossa imagem tem que ter mais ou menos 3.500 pixels, então o que, que eu vou fazer? Eu venho aqui no meu, no meu options, né, e aqui em output, aqui eu vou colocar 3.500 pixels. Né? Eu, vou, eu, vou, eu vou fazer antes uma coisa, eu tenho que, eu tenho que dar um getViewAspect, e aqui eu ponho 3.500, e aqui ele me dá o, o tamanho no, no, no, na altura. Ok? É isso. Na hora que você for renderizar, vai renderizar do mesmo jeito, vai demorar um pouco porque a imagem é maior. Mas ele vai gerar um, um tamanho de render que você vai poder trabalhar depois do Photoshop. E é uma imagem que vai ter, vai ter qualidade suficiente para impressão. Tá certo, pessoal? Então é isso. tá? Essas são as dicas aqui para você renderizar em. Para você renderizar em, em, em V-Ray a sua imagem. Eu vou fazer uma outra coisa aqui, deixa eu fazer um teste aqui, olha eu fiz isso Eu vou continuar aqui nesse tamanho que a gente estava trabalhando E vou dar um render Esperar um pouquinho eu Já volto Olá, voltei Olha só, se vocês não querem aquele, aquela, aquela, aquele ambiente, sabe, esse ambiente de sol, e de sky, e de céu, tá vendo? Você quer uma coisa um pouco mais neutra, né? Então, o que, que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui no G-Skylight do Environment e desligar, tá? E aqui no Color Mapping, em vez de HSV exponencial, deixar ele exponencial, tá? Diminuir pra aqui para meio 1 e aumentar um pouco aqui para 1,5 onde está 1. Para as áreas escuras a gente conseguir enxergar um pouco melhor, ok? E na câmera? Diminuir um pouco também aqui, aumentar um pouco o F-Number, né? Diminuir um pouco o ISO e aumentar um pouco o Shutter, Okay? E aí a gente consegue gerar uma, uma imagem que não tenha tanto aquela, aquela sensação, aquela vibe de, de, de, de, de, de, de, de um sky com um sun, como a gente tem aqui, ok? É isso pessoal, tá? daqui vocês podem fazer como a gente já feito, ou, ou XR, ou você pode salvar um JPEG, tá? um PNG, enfim, vamos lá, vamos, vamos, é, vamos salvar um PNG aqui e vou aqui como teste 2, vamos, vamos salvar, vamos aqui no nosso, e pegar aqui, olha só, aqui está, né? até com o fundo transparente, né, porque já é o PNG, né, aqui já fica mais fácil para a gente trabalhar, olha só, uma coisa, tá, um, uma correção aqui, ó, image size, tá? o meu maior tamanho tá aqui em weight, né, 3,500, Aqui o meu maior tamanho tá aqui. Quer ver? Ó, cadê o nosso output? Ó, tá aqui. Ó, então aqui tem que ser 3500. Tá? Esse aqui tem que ser. Tá? 3. .5... na verdade é, é, é, se a gente põe aqui 3500 e põe em get view aspect, ele vai dar esse valor, né? Então, na verdade, isso é o contrário. Então, olha, isso aqui é 3500, são dois mil pixels a mais para ser os três. Então, aqui vai ser. 3 esse é 6 mil pixels. Tá? Esse aqui é um tamanho que já dá para ser usado para o A4, ok? Voltando aqui, né, trabalhando aqui com, um pouco com a nossa imagem, aqui no Photoshop. A gente, como está com o um fundo transparente, o né, que a gente faz aqui? A gente vem aqui, cria um layer, né, e pinta esse layer aqui atrás, de branco, né, pronto. tá? E aqui a gente pode trabalhar os curves, os, as outras coisinhas aqui que a gente precisa é, na nossa aqui na nossa humanizada, ok pessoal? Espero que tenha sido útil essa aula aí. Esse é isso é como que como que podemos fazer um render em V-Ray de uma humanizada dentro do SketchUp, ok? Falou para vocês, um abraço, até mais.